Oi gurias, estou aqui hoje rodeada de caixinhas para a gente conversar sobre o meu primeiro ano de assinatura da Glambox. Então eu vou mostrar para vocês as caixinhas, explicar um pouco melhor como é que funciona, se vale a pena, se não vale a pena e responder algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram sobre a assinatura também. Para começar, quem não conhece, a Glambox é um clube de assinatura de beleza, então, todo, tu paga um valor mensal, semestral ou anual e todo mês tu recebe uma caixinha com produtos que tenham a ver com o teu perfil. Na hora de assinar a Glambox, a gente responde um questionário com várias perguntas sobre o que a gente gosta, produtos que a gente usa, qual que é o nosso tipo de pele, nosso cabelo, qual a nossa rotina, se a gente aceita receber produtos que não sejam só de beleza, se a gente quer receber novidades para testar, se quer receber só produtos que já são mais tradicionais, esmalte. Tudo isso eles perguntam, tu responde um formulário bem completo, bem grande. E aí eles montam a caixinha todo mês de acordo com esse perfil, com esse questionário. Eu assinei a minha Glambox em outubro do ano passado, então eu recém completei um ano. Eu já recebi a minha primeira caixinha depois da assinatura. E na primeira assinatura eu usei um cupom de desconto, então eu pagava aproximadamente 61 reais por caixinha. E hoje, a minha segunda, a minha renovação, eu não usei cupom nenhum. E eu pago aproximadamente 65, 61 um pouquinho. Mas eu tenho cupom de desconto, então se tu for assinar, use o meu cupom, ele tá aqui na tela. E no box de informações do vídeo também, lá no box tem um link, inclusive, que é só tu clicar e ele já vai pra dentro do site com o cupom Aplicado. e com o cupom tu consegue ganhar até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura a Glombox tem alguns sistemas de pontuação, então se alguém usa o meu cupom eu ganho um brinde, se eu respondo algum formulário deles lá que eles mandam algumas pesquisas eu ganho alguns pontos e também se eu posto fotos com a hashtag que eles pedem que a gente coloque, ganha mais pontos e os pontos tu pode trocar por outros produtos e eles esses produtos não fazem parte da soma da caixinha. A tua caixinha, ela vai ter um valor fechado. Então, normalmente, ela bate ali uns 200, 250 reais para mais. E vem pelo menos seis produtos tamanho completo, full size, que eles chamam. Às vezes, pode vir alguma amostrinha, pode vir algum panfletinho junto, mas, normalmente, esses não fazem parte da contagem dos produtos. Eles são produtos extras. E vem também alguns com... Um selinho, que esse selinho pode ser tanto de troca, que eu já recebi alguns e já mostrei aqui em vídeos pra vocês, ou também porque alguém usou o teu cupom e aí tu ganha um produto também extra e esse produto também vem sinalizado. Então é muito claro, fica muito, sempre muito claro quais produtos fazem parte da tua assinatura e quais produtos vieram de brinde ou por troca de cupom ou por troca de pontos. Todas as caixinhas, elas têm... A mesma estrutura, eu vou mostrar uma aqui para vocês, ela é de um material bem resistente, ela é bem durinha e ela é de papelão, então não vem muito plástico. Elas são branquinhas por dentro normalmente e por fora elas têm a estampa, todas elas têm o logo atrás no fundo e na tampa vem sempre também o nome da marca e eu acho muito legal a equipe de marketing tá de parabéns porque os temas das caixinhas são muito legais de verdade sempre no dia primeiro eles já mandam pra gente por e-mail e atualizam no site qual vai ser o tema da caixinha do próximo mês então é muito, sempre muito claro, a gente já cria aquela expectativa de receber logo algumas vezes por ano eles fazem uma caixinha extra, então além das 12 caixinhas do ano, tem mais uma que ela é super glam, ela normalmente é uma caixinha feita em parceria com alguma marca ou com alguma pessoa Ela não faz parte da assinatura, tu precisa pagar um valor à parte por ela Não é barato, eu não consegui comprar porque eu achei que ia ser, tipo, 100 reais e era quase 300 Então não é um valor baratinho, ela é uma caixinha bem mais cara, ela é uma caixinha, digamos, de luxo e ela não é uh, parte da assinatura. E mesmo eu sendo assinante, eu só ganho uma porcentagem de desconto. Eu não tenho direito a ela. Então, eu teria ainda que pagar uma taxa, mas menos do que alguém que não tivesse assinatura e quisesse comprar só aquela caixinha específica. Se vocês forem contar, eu não tenho 12 caixinhas, eu tenho 11, porque teve um mês específico que a Glambox mandou entregar nesse saquinho. Então, não teve a caixinha de papelão, foi assim, de, de um, um pacotinho de TNT e essa edição foi a Glambox Shopping. Eu não gostei muito do saquinho, eu acho que pelo valor que a gente paga a caixinha é mais interessante, se fosse no saquinho eu acho que ele poderia ser um pouco mais acessível e realmente depois de um tempo a Glambox questionou se a gente gostaria de trocar a caixinha por uma necessaire ou um pacotinho assim. E, pelo jeito, não, não foi bem aceito porque não foi trocado. Essa assinatura de uh, necessária ainda não existe. E eu, particularmente, não, não faria essa assinatura porque eu realmente assinei a Glambox para que eu não precisasse mais me preocupar com comprar coisas de beleza. Então, eu já recebo todo mês. Eu sei que tudo que eu preciso eu já tenho. Então, vai vir na caixinha, de fato, substituições e produtos para repor. Então, eu não gasto mais dinheiro com isso, além da assinatura. E foi o motivo pelo qual eu assinei. Eu pensei, e eu falei isso no primeiro vídeo, que eu jamais gastaria 60 reais em uma sentada de produtos só para mim, de coisas que eu quisesse comprar. Então, essa foi a forma que eu encontrei de ter as coisas que eu quero ter, de ter os produtos de beleza que eu gostaria de ter, e não precisar ficar pensando nisso todo mês e fazendo contas, e tentando planejar no mês toda a logística de gastar esse dinheiro com isso de fato, porque ele já está sendo gasto sem eu precisar fazer esforço, sabe? O máximo que eu preciso fazer de vez em quando é entrar no site da Glambox e responder o questionário de novo para atualizar as minhas e eles me mandarem produtos que continuem tendo a ver com o meu momento de vida, com o que eu quero, com o que eu preciso. A Glambox tem um grupo no Facebook para as assinantes. E nesse grupo também as meninas sempre falam que é para responder o questionário mais vezes, responder todo mês, para que as caixinhas venham sempre com produtos interessantes. Eu não acho isso bom... Porque na vez que eu testei, eu respondi normalmente o questionário, a minha caixinha atrasou mais do que o comum. Então, eu acho que esse processo de eles terem que parar tudo para refazer aquela, aquele perfil que já tava pronto, replanejar os, os produtos e tudo mais, pode ser que atrase, de fato, a caixinha mais do que o que ela normalmente atrasa. A caixinha nunca chega no dia primeiro. A, a minha, pelo menos, sempre chega até o dia 20. Então, nessa vez que eu troquei o perfil, ela demorou ainda mais para chegar. Ela chegou quase no final do mês. Então, pra mim isso não vale a pena até porque eles normalmente acertam os produtos que eu gosto e o que eu uso no dia a dia, então eu não sinto essa necessidade. Mas existe a possibilidade de sempre que tu quiser ou de todo mês quando tu receber a caixinha, tu já entra lá e responder o formulário de novo, pra que na próxima caixinha ele já venha com outros produtos que não tenham não, que não correr tanto a chance de ser ah, os produtos que já vieram antes então, por exemplo, pra tu não receber shampoo dois meses seguidos. Pra mim isso não tem problema, porque eu lavo o cabelo bastante, então eu uso realmente o shampoo e aí para mim, ter o shampoo todo mês até que é bom, porque eu não preciso comprar na farmácia. Mas tem gente que não gosta e aí elas falam que essa é uma opção. Responder de novo o questionário faz com que não venham produtos repetidos no mês. Então, vou mostrar para vocês os produtos que eu tenho. Aqui no card vai estar tá aparecendo o, a playlist onde tem todos os vídeos que eu já fiz das caixinhas. Eu vou continuar fazendo. Toda vez que chega uma caixinha nova, eu abro com vocês. Mostro os produtos. E já faço a soma do que veio na caixinha do valor total. Eu não sei mais os valores totais. Nos vídeos aqui na, na playlist tem, no final de todos os vídeos tem a soma total. Eu não sei mais a ordem, mas eu acho que essa aqui foi a primeira. Foi a caixinha de primavera. Ela é bem bonita. Ela é um floral. E eu gostei muito que a base dela também era estampada, não era só a tampa. Depois, as outras todas vieram só com a tampa estampada e a base lisa. Então, eu gostei bastante. Eu acho que essa é a mais diferente. E acho que é a mais bonita também. É uma das que eu mais gosto. Deixa eu ver se eu lembro, mais ou menos. Eu acho que depois foi essa. Que é a Clean Beauty. Ela também veio com a base estampada. E a frente e a tampa também. Ela é um mármore. Parece com umas folhas. Eu achei ela bem bonita, bem chique. Mas pra mim ela tem muito cara de banheiro de rico. Foi essa aqui, eu acho. Que é a Glambox Shopping. Porque eu já pedi pra entregar aqui na minha mãe. Então essa aqui não tem vídeo no canal. Eu acho que é essa aqui a próxima. Que é o saquinho. Depois do saquinho foi essa aqui. A de janeiro foi a Glam. Queen, ela é uma caixa roxa com alguns... parece confete roxo brilhoso, ela não tem de fato o brilho, mas se tu olhar assim na... de longe, realmente parece que ela é brilhosa, eu acho isso incrível na Glambox que eles conseguem fazer os efeitos mesmo sendo impresso, sendo papel, e essa aqui foi a caixinha de janeiro essa aqui não tem vídeo no canal, porque eu mandei entregar aqui na minha mãe enquanto eu ainda tava morando no apartamento então quando eu vim pra cá já tinha passado muito tempo. E eu acabei não gravando. Depois dela, sim, foi a de abacaxi, que era um tema mais tropical. E ela é assim no fundo. Depois a de abacaxi. A partir daqui já tem vídeo no canal de todas elas. Acho que foi a de 9 anos. Foi a caixa de aniversário da Glambox. Depois da de 9 anos e o Glow Girl. Ela é linda e esse efeito holográfico também é impressão. Então, ficou muito bonito. A próxima foi a Good Vibes, que eu acho muito bonita. Essa combizinha que eles fizeram é muito legal. E tem a combi na frente e atrás também. Essa é uma das poucas que tem estampa atrás. Então, ela é bem diferentona. A próxima... A próxima é a Glambox Vintage, que ela não tá aqui. Eu não sei onde é que ela foi parar. Mas eu vou botar aqui a foto dela pra vocês. E depois dela foi a Match, que é essa aqui essa aqui foi a faixa mais polêmica do grupo da Glambox, porque todo mundo achou essa tampa bem infantil. Essa caixinha foi a caixinha de Dia dos Namorados, e ela era para ser todos os tipos de amor, por causa da bandeira e tal, mas ficou meio chá revelação, né, essa azul e rosa. Isso foi o que falaram lá no grupo e realmente me remete mais a chá revelação do que ao Dia dos Namorados. Depois dela veio a Mulheres Incríveis, que também é uma caixinha cheia de significado, e tem várias mulheres que foram importantes na história aqui. Depois que eu fui parar pra pensar que o, a bola de futebol provavelmente é pra Marta. Tem o livro que eu acho que é pra Clarice Lispector, se eu não me engano. A Lei da, lei da Maria da Penha é pra Maria da Penha. E aí tem as outras que estão aqui na, em imagem. Tem a Frida Kahlo, a Carmen Miranda. Tem a, várias mulheres aqui na, no símbolo e também foi uma caixa que todo mundo ficou se, se debatendo pra descobrir todas as mulheres que estavam aqui representadas mas eles fizeram pra, no Instagram deles, se eu não me engano, um descritivo mostrando todas elas, explicando um pouco de cada uma. Uma das últimas caixinhas é a Wild, essa aqui foi a caixinha do mês passado e ela é bem bonita também eu só achei estranho a forma como eles fizeram aqui o, o nome da edição como aparecendo as glambox mais antigas de antes de eu assinar, mas ficou bonita igual eu adoro essa caixa eu acho ela bem bonita bem diferente essas são todas as caixinhas que eu tenho eu acho todas lindíssimas a qualidade do material é o mesma é a mesma em todas elas não dá para reclamar de nada em, que, no, em relação ao design das caixas a equipe de marketing deste negócio arrasa, porque todas elas são muito bonitas. E aí eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram ontem, pra vocês deixarem as dúvidas que vocês têm sobre a Glambox, coisas, curiosidades que vocês tenham sobre a assinatura, sobre esse um ano. E vou responder aqui pra vocês. A primeira pergunta é, tu usava todos os produtos que recebia depois de testar? Sim, todos os produtos que eu postei aqui no canal eu usei até o final. Os que eu não usei, eu falei, porque que eu não usei e dei pra minha mãe, dei pra minhas tias. Não foi fácil. Fora. sempre tem alguém que se adapta melhor a eles aqui, aqui em casa, tem muita mulher junta. Então, não foi fora e todos os que eu postei aqui, eu realmente usei. Dava conta de usar todos os produtos de um mês para o outro, não, porque alguns produtos vêm com a data de validade menor, alguns maior. Então, eu ia organizando e, ia usa e vou usando de acordo com a data de validade. Então, no meu armário, eu já deixo os que têm validade menor para frente e os maior para trás. Então, eu vou pegando na ordem que está no armário, que eu não precisaria comprar caso eu cancelasse a assinatura hoje. Eu ainda teria produtos para uns dois meses, eu acho. Teve algum produto que tu amou tanto, que acabou comprando mais no site ou na loja da marca? Marca eu não comprei nenhum produto porque eu assino a Glambox exatamente para não gastar mais com isso então já é a minha cota de compra de beleza do mês é a Glambox, mas tem alguns produtos que se um dia eu não tiver mais nada para usar, que eu não venha mais, não receba mais nada por um tempo da Glambox de uma categoria específica, eu tenho alguns produtos que eu compraria de novo com certeza, que eu me apaixonei, que eu estou usando na minha rotina, então eu substituiria assim eles para o produto novos e compraria com o meu dinheiro daí de fato sem receber da assinatura mas eu ainda não fiz isso. Quantos produtos vem em cada caixinha? Cada caixinha normalmente vem com seis produtos Uh, full size, pode ser que venha alguma amostrinha, pode ser que venha algum produto mini, mas normalmente são seis produtos, na, na média das caixinhas são seis produtos. Demora quanto tempo para chegar? Essa é uma pergunta interessante que todo mundo faz e tem uma grande dúvida em relação a ela, mesmo para quem já assina, para quem já recebe as caixinhas, que é quanto ao prazo de entrega das caixinhas. A gente assina por exemplo, essa é a caixinha de setembro nem todo mundo vai receber ela em setembro, porque depende muito da data de confirmação do pagamento, mas a regra basicamente é, a caixinha tem do dia 15 ao dia 15 para chegar, então essa caixinha de setembro, ela vai do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro, ela tem este prazo máximo para chegar mas não quer dizer que tu vai receber só lá no outro mês depende da localidade onde tu mora de quão distante é, de quando foi confirmado o teu pagamento quem confirma pagamento primeiro recebe mais Cedo, as minhas caixinhas normalmente chegam até o dia 20 do mês vigente. Então, por exemplo, essa caixinha, ela é a de setembro e ela chegou no dia 16. Se eu não me engano Então ela, as minhas costumam chegar sempre nessa semana Mas normalmente tem gente que recebe antes E tem gente que recebe bem depois Por exemplo, eu moro relativamente perto da Doris Balmer uh, Ela recebe pelo menos uma semana antes de mim Sempre, toda vez Eu, já, já, eu fico acompanhando Pra ganhar um spoiler da caixinha dela E ela sempre recebe pelo menos uma semana antes de mim Então eu já sei que quando a caixinha dela chega A minha vai chegar na semana seguinte Mas isso não é uma Regra e não é porque ela é influencer ou o canal dela é maior porque ela mora numa cidade que é muito perto da minha. Então, a gente tem essa pequena diferença e é só ir acompanhando, sabe? Mas é bem tranquilo e eu tenho essa regra. Eu não fico acompanhando, eu não fico entrando no site pra conferir se já saiu pra entrega, se já foi confirmada, se tá, tudo, se tá onde é que ela tá. Eu espero. Eu sei que até aquela data ela vai chegar e eu espero pra ser surpresa. Eu gosto de fazer assim. Outra pergunta que eu recebi é se já aconteceu de vir produto vazado. Sim, já aconteceu. Nunca foi um produto que vazou e não deu mais para usar e não utilizou a caixinha, nada disso. Quando é assim, ele, tu entra em contato com o saque da Glambox e eles, eles repõem o produto, te mandam uma caixinha nova, não sei porque nunca aconteceu comigo, mas eu sei que tem essa opção de tu entrar em contato com eles para ver sobre esse produto que vazou ou que estragou a caixinha. Comigo aconteceu de vir produto vazado mas foi muito pouquinho. Deixa eu ver se eu acho a caixinha para mostrar para vocês. Ficou só um pouquinho sujo aqui na, na bordinha e aqui na tampa com o produto. Mas não foi assim, ah, é um negócio que me impossibilitou de usar o produto ou que foi muito produto fora e ficou muito pouco no, no, no vidrinho. Foi realmente só uma vazadinha de leve. Não aconteceu de sujar a caixa inteira. Já vi meninas que perderam a caixinha, basicamente, porque vazou um shampoo dentro e molhou tudo. Mas, nesses casos, tem como tu entrar em contato com eles e eles trocam a caixinha pra ti. A última pergunta é como é a validade dos produtos? Acontece de vir produto com a validade pra esse ano ainda, Acontece de vir produto com a validade para daqui a dois anos e, elas, e não é assim, tu vai receber a caixinha em janeiro com o produto da validade desse ano e em dezembro com a validade do ano que vem. Às vezes, tu recebe em dezembro com a validade para daqui a alguns meses e aí tu tem que botar esse produto em prioridade de uso. Eu tenho a logística, como eu falei, de organizar eles por ordem de validade. Eu tenho, sei lá, três cremes hidratantes. Eu já deixo eles na ordem certa, que quando eu for pegar, eu só vou pegar o da frente, eu não preciso me preocupar. Mas tem gente que organiza por ordem que chegou, vai só botando no armário, e aí corre o risco de vencer os produtos. Então, é bem importante ter essa análise de olhar quais as validades e organizar por validade, pra não perder nada, porque não é uma garantia de que a validade vai ser pelo menos dois anos, três anos. Às vezes pode vir sim produto com validade pra usar pra agora. E concluindo, a minha experiência com a Glambox tem sido em incrível. Eu amo a assinatura, eu amo ter as caixinhas para poder organizar as minhas coisas, para usar de decoração. Eu amo os produtos e não precisar me preocupar em comprar produtos novos, deixar que a Glambox escolha por mim. E também eu divido os produtos. Às vezes eu dou para minha mãe, às vezes o Beto usa comigo. Então, sempre são produtos muito úteis, que ajudam muito no meu dia a dia e que me poupam a preocupação de ter que ficar cuidando quando que vai acabar um sabonete, quando que eu vou ficar sem hidratante, porque sempre tem e tem pelo menos um no estoque então eu amo isso pra mim é maravilhoso e eu amo receber coisa nova, eu amo a sensação da caixinha chegar, de abrir, descobrir o que veio dentro, porque tu não sabe o que vai vir é sempre surpresa e isso pra mim é maravilhoso. Se tu gostou do vídeo não esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal. Se tu quer assinar a Glambox assina com o meu cupom que vai estar aqui no box de informação e a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau! Be.